As organizações da sociedade civil têm um papel fundamental na promoção, na divulgação, em levar à população em geral o conhecimento, a importância sobre transparência. Nota-se que nos dias de hoje, um pouco interesse em buscar informações, por exemplo, sobre o governo do Estado do Amazonas, já que no portal de transparência, o número de solicitações de consultas registradas, é muito pequeno. não chegam a 300, 400 solicitações anuais. Então, isso demonstra um desconhecimento sobre a importância da transparência, um desconhecimento também sobre os direitos que o cidadão tem garantidos pela Lei de Acesso à Informação. Nesse contexto, é importante que a organização da sociedade civil intensifique cada vez mais as ações voltadas a difusão, da transparência dos seus conceitos, da sua importância, as informações sobre os direitos assegurados pela lei de acesso à informação, para que a sociedade em geral tenha o um conhecimento, tenha um interesse e possam cada vez mais exercer o controle social. Ações como eventos, ações pelas redes sociais, pela internet, ajudam a intensificar esse conhecimento ajudam a ampliar esse conhecimento e, consequentemente, promover o interesse para que a sociedade saiba a importância de fiscalizar, saiba a importância de acompanhar, de cobrar, de entender e saber onde está sendo aplicado o recurso público para que esses serviços sejam cada vez melhor prestados à população.